Olá, bom dia, eu sou a Mariana e eu sou a Alexia e hoje nós vamos apresentar para vocês o poema Quando Vier a Primavera, de Alberto Caeiro. Nascendo em Lisboa, uh, Alberto Caeiro não tem grande formação acadêmica, ele é formado até a quarta classe e é conhecido como um dos mais ingênuos heterônimos de Fernando Pessoa. E, em sua história, uh, tem como base a sua tia, eh, que vivia com ela, no campo, pois era órfão de pai e mãe. Uh, ele é virado para a simplicidade e as coisas puras e sempre viveu em contato com a natureza e por isso extraiu dela os valores ingênuos eh, aos quais alimentavam a sua alma. Uh, nós já estivemos a estudar uh, este autor nas aulas portugueses, uh, então eu sei que ele é um poeta bucólico, uh, também dá importância às sensações e registas sem mediação de pensamento. Uh, para Paracaeiro, e passo a citar Com a filosofia não há árvores Há ideias apenas E pensar a estar doente das, dos olhos uh, O poeta, uh, ele reduz tudo à objetividade Sem qualquer necessidade de pensar E ele acaba por falecer, infelizmente Com tuberculose, em 1915 Leitura do poema Quando vier a primavera Quando vier a primavera, se já estiver morto as flores florirão da mesma maneira e as flores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando vi ela de vir-se não no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Então, Mariana, o que achaste do, do poema? Eu achei um poema, assim como todos os outros, diferentes da pessoa, tanto ortônimo quanto heterônimo, muito atual. Ele se encaixa em qualquer tipo de tempo, independente da realidade vivida. Sim, este tema, que é o da natureza, é um tema intemporal e muito relevante nos dias de hoje. Especialmente pelo, pelos desastres naturais que têm andado a acontecer. As mudanças climáticas. As mudanças climáticas que estão cada a vez afetar piores. o nosso mundo Sim. e cada vez piores. E nós sentimos mais, eu acho, porque, por exemplo, as estações estão... Não é trocadas, mas estão diferentes do que há uns mais anos atrás. Não mais marcantes, exatamente. não têm as mesmas características. Sim, estão em meses diferentes do que o habitual. Em mas... meses frios temos dias super quentes. Exato. E é, isso clara, tudo. Assim. <risos> É muito diferente da realidade que ele apresenta a gente no poema, em que várias vezes refere que a natureza não mudará, a natureza continuará a mesma, Sim, independente continua. do seu ser. Isso eu acho que é até uma visão uh, que nós temos até hoje, que é de achar que é, nós não afetamos a natureza de maneira alguma. Porém, o ser humano é o grande problema. É o grande vilão Exato. da natureza. Exato. A natureza não é afetada pela mortalidade humana, como o Cairo diz, mas é afetada pelas ações do humano, como a poluição, que tem várias, pronto, que, que destrói a camada do ozono, que agora a subida do nível das águas também é um, é um assunto muito importante que vai afetar as próximas gerações. Uh, já tá, já estamos a sentir, mas Sim. as próximas gerações vão sentir ainda mais. É, o ciclo da natureza se torna cada vez mais instável e a todos os dias nós podemos perceber isso. Sim, uh, o guardador de rebanhos, ele acredita uh, em que devemos aceitar assim o destino, mas nós não devemos, neste neste assunto, pronto nós Sim. não devemos aceitar o destino e tentar, uh, é pá, nós devemos... Fazer diferente Exato, fazer a diferença. Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Porque se seguir nesses. Porque se continuarmos uh, com as nossas ações uh, sem pensar nas consequências, uh, as nossas futuras gerações não terão um planeta tão bom para viver. Exato, e até uh, a extinção de, de espécies, por exemplo. Uh... Muito, não é só de animais, também são de, de plantas e, e como podemos e ver... isso como... afeta todo o ecossistema, Exato, afeta exatamente. até a, a qualidade do ar. Sim. Não vai ter qualidade de vida se continuar é, assim. É, e é uma realidade completamente diferente de do que Queiro nos digamos, apresenta. apresenta no texto, uhum. no, no poema. E essas foram as nossas considerações sobre o poema. Exato, espero que tenham gostado. E é isso. Muito obrigada. Obrigada.